Meu, meu apelido no mercado imobiliário é o tubarão do mercado imobiliário. Então, ouça, monte o seu time de tubarões. Mas se você está aqui, você quer ir para o próximo nível, é, para mim, é mentalidade e network. Porque as pessoas me pedem de receita de, de, receita de bolo no mercado imobiliário, onde investir, quanto é que paga, como é. Eu disse, cara, eu não sou de padaria, eu não, eu não tenho vendo receita de bolo. Sim. Tudo depende.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 que um dia empreenderam, tiveram sucesso, tiveram fracasso, tropeçaram, acertaram, erraram, como de fato é a vida de todo e qualquer empreendedor. Lembrando que a gente também está disponível em todas as plataformas de áudio. E abaixo do vídeo você encontra todas as redes sociais, tanto as minhas quanto dos nossos convidados aqui, que nós recebemos todas as terças-feiras. Lembre-se de se inscrever no canal e já curte o vídeo aí, porque assim o YouTube vai distribuir esse conteúdo para ajudar outras pessoas assim como você, com vários insights que nós vamos compartilhar aqui ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo, sempre de forma muito descontraída e muito leve. E eu estou trazendo um cara aqui que vai falar não só do início dele, da trajetória, mas também de um projeto bem audacioso que eles começaram agora e vai compartilhar várias coisas sobre esse projeto. É algo que ainda está em off, pouca gente sabe, pouca gente conhece, você vai conhecer aqui em primeira mão sobre esse projeto extremamente inovador e, podemos dizer aí, disruptivo. Né? Uh, João Godin, meu amigo, muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, amigo. Um prazer, uma honra estar aqui conversando com você. E vamos falar aí da, da, da nossa trajetória aí no mercado, aí já tem mais de 30 anos aí, desde o início, meio até o hoje, os acertos, os erros aí para o pessoal ver os erros da gente e não fazer a mesma coisa. Não cometer, não cometer igual. João, eu sempre brinco aqui com a nossa audiência que eu digo o seguinte. Ah. É, tanto com a nossa audiência aqui, quanto meus grupos de mentoria, eu digo o seguinte. O dia que você tiver a oportunidade de conversar, hum. converse primeiro com alguém que quebrou. Total. Esse cara vai te ensinar muito mais do que o cara que só teve o êxito muitas vezes. Né? Às vezes o cara não sabe quais foram os motivos que levaram o negócio dele para o topo. Mas aquele que... Quebrou várias vezes, tem muita história para contar e muito aprendizado para agregar. Total. O que fazer é fundamental e é importante, Perfeito. mas às vezes o que não fazer, o que deixar de fazer para não tomar prejuízo ou quebrar Exatamente. ao longo do tempo, às vezes é mais importante do que o que fazer. Né? Com toda certeza. João, hoje a gente sabe que você é um grande empreendedor do mercado imobiliário. Verdade. Mas como o João começou? Como é que é. foi essa trajetória aí? Sempre foi no mercado imobiliário? Foi, sempre foi no mercado imobiliário. Eu digo, brincando, logicamente. Eu nasci, quando eu estava no berço, eu lotei o berço e vendi quatro lotes para o papai do meu berço. <risos> Brincadeira. Porque eu já nasci dentro do mercado imobiliário, na, na empresa local da família, que é a Predial, uma imobiliária que eu, eu tenho 49 anos. Sou de Fortaleza, do Ceará. Nasci lá e tudo. E assim, eu já estudei, já chegando na minha época de graduação lá, já para entrar e trabalhar na empresa e assumir a empresa depois que, que me formasse alguma coisa nesse sentido. Então, aos 17 anos, quando eu estava no terceiro ano científico, antigamente, eu entrei na imobiliária lá, que é a Predial, eu entrei lá como arquivista. Passei aí seis meses a um ano arquivando... Os papéis da empresa imobiliária, naquele tempo tinha muito papel, era Muita contrato, coisa, procuração, né? recibo e tudo mais. E depois fui para digitador, a gente era a primeira imobiliária de Fortaleza, até um computador, isso era em 1990, 91. E aí passei por, por todas as áreas da empresa, assistente de locação, fiz, fui corretor de imóvel, de imóveis usados, de lançamento, de loteamento, fui gerente de venda até chegar a ser diretor na empresa. E a gente deu uma, uma alavancagem grande lá, a empresa cresceu bastante e esse ano estamos fazendo 50 anos de mercado, meio século de vida. Como é que você vê essa tua trajetória de arquivista até hoje? O quanto isso contribuiu na tua formação, no teu compreender o negócio como um todo? A gente vê muitas vezes hoje, hum. é, vamos dizer assim, herdeiros, né? e assume o negócio da família e bota o negócio a perder num curto espaço de tempo. Verdade. Como é que você vê esse teu cenário, começando lá como arquivista e até os dias de hoje? Cara, é, eu acho que foi fundamental... Acho não, certeza. Foi fundamental ter passado por todas as áreas da empresa, porque tudo que eu converso com as pessoas hoje, e tem um sócio lá que é meu irmão, que hoje que toca o dia a dia da empresa, que hoje eu estou morando aqui em São Paulo, então, mas hoje já fizemos reunião junto de marketing e tudo mais, mas... Se eu, talvez se eu não tivesse passado por toda, quase todas as áreas da empresa, que não conseguiu passar por todas, mas as mais importantes, eu fui assistente de locação em 92 para 93, não sei se você lembra da época da hiperinflação, antes do plano sim, real. Não era sim. nem plano real ainda. Então, era época de inflação, eu não me lembro, assim, mas 30%, 50%, 80% ao mês... As e coisas acordavam de um preço e depois do almoço dormia, era outro preço. Exatamente. Aquelas maquininhas de remarcação nos supermercados e tudo um mais. Um atrás da outra, é verdade. Pelo amor de Deus. Então, e a gente, as, os imóveis, hoje é tudo no celular. Antigamente era nas pastinhas digitadas, as características do imóvel, sem nem foto. Digitada não, né? Datilografado. datilografado. <risos> exatamente. Datilografado. E o cara, como a Aedes, é, dizer diz, o imóvel é bom e tudo, você nem conheceu o imóvel, porque ninguém conhecia, e o cara faz para visitar, pega a chave e vai lá visitar. E o imóvel está em bom estado? Tá. Mas chegava lá, às vezes estava, às vezes não tá porque a gente não tinha foto nesse tempo. Então, assim, a gente Outra sabe, realidade de mercado, né, Completamente. Hoje, hoje em dia, o cara que quer alugar o um imóvel, ou que o proprietário que vai fazer. Faz coloca, um tour virtual. Já, já chega, já olhou o imóvel, dizendo, eu quero olhar esse, esse, esse. Entendeu? Então, às vezes, até para comprar, o corretor vai atender. Tem muito cliente que estuda tanto o mercado imobiliário que às vezes conhece até mais um mercado do que o próprio corretor de imóveis. Então, assim o cara mudou totalmente a questão da tecnologia. Pô. É, hoje hoje você tem essa, essa facilidade da tecnologia. Isso naturalmente facilitou muita coisa no Facilita. mercado imobiliário. Né? Verdade. Hoje você consegue estar dentro de uma casa virtualmente, ou tour virtual, você consegue fazer tudo isso. Total. O que mais você observa nesse mercado, como você citou aí da década de 90 para cá, que veio aperfeiçoando e veio mudando. O que, que você olha hoje e fala? Eu não acredito que a gente atuava desta forma e hoje é completamente diferente. Cara, eu acho, e como sou do mercado, posso falar, tem gente Sim. que concorda, mas o mercado imobiliário é um dos mercados mais jurássicos do Brasil e do mundo. É um dos mercados menos inovadores. Eu, eu, tem uma pesquisa aí que fala que o único mercado mais tradicional e menos inovador que o imobiliário sabe qual é? Pesca. Que loucura. O, o segundo pior é o mercado imobiliário. Então, assim, teve a pandemia e infelizmente perdemos milhares e milhões de vidas aí. Mas, assim, para o mercado imobiliário, ele avançou, eu posso te falar aí, sem, sem medo de errar, ele avançou 15 a 20 anos em dois anos. Não se imaginava... As pessoas foram obrigadas, né? foi na base é, da obrigação. Né? Quando tem que fazer, não podia ir para as empresas... Por exemplo, as imobiliárias lá de Fortaleza quase todas fecharam. A gente fechou fisicamente, mas não fechou a empresa. Ficou a empresa, funcionando. Sim. As pessoas que queriam alugar imóvel conseguiam alugar. Quando você diz de Fortaleza, essas que fecharam, fecharam, baixaram as portas fecharam, mesmo. Fecharam, baixaram as portas fecharam mesmo a empresa. e acabou Que Foi. loucura. Loucura, cara. Foi assim. Então, assim, quando você tem que. Aquele negócio, aprender a voar com o avião lá em cima. Exato. Então, assim, a gente. Fazer reuniões diárias com a equipe, remodelamos, tiramos gente de vários setores para colocar nos setores que estava precisando mais. E assim, o mercado, próprio mercado imobiliário, não se sonhava em mercado nenhum, praticamente. Fazer coworking é, home office. Home office. Visita virtual. O, o, muita gente alugou e comprou imóvel sem visitar o imóvel, que ia. Cinco anos atrás, isso era praticamente impensável. É. E até porque você tinha alguns condomínios que não permitiam entrada de gente Exato, de fora. Né? Exatamente. Então, nem que ainda, você quisesse visitar, Ainda que você tinha conseguia. essa dificuldade de alguns condomínios, tanto de casa como de apartamento, que o síndico proibia. O que, que você observa, João, que é, é uma dificuldade para conseguir modernizar esse mercado? Tudo bem que evoluiu Sim. 15 a 20 anos, como você bem disse, aí em dois anos de pandemia. Mas o que, que você acredita que dificultou? É a mentalidade do corretor? É... O que, que é isso? Ou é a dificuldade acho... do público de aceitar isso virtualmente? O que, que Eu acho percebe? que assim, a cúpula nunca é, do, nunca é do consumidor. Sim. O consumidor de qualquer mercado quer o que ele quer. Ele quer facilidade e praticidade. Pô. Se ele, então, se ele puder alugar o um imóvel, comprar um imóvel... Fazendo o mínimo de visitas possíveis. O mínimo de esforço, né? O mínimo de esforço, às vezes até nem visitando, se ele já conhece o prédio tal, tal, tal, olhou as fotos ali, fez uma visita virtual. Cara, o, o consumidor quer praticidade. Então, na minha visão, é, eu falo sempre que a, a dupla dinâmica que faz sucesso em qualquer mercado é mindset e network. Exato. Então, minha, o mindset aqui do mercado imobiliário, as pessoas ainda são muito... Já temos novos meios de construir hoje, mas mesmo assim as pessoas ainda preferem talvez 80% do mercado hoje no Brasil em ideia de, de tijolo se constrói hoje como há 100 anos atrás, isso é um absurdo. Então, é por isso que a própria casa que a gente está fazendo, Sim. lá aqui em Alphaville, aqui do lado, é com o steel frame, mas no, as pessoas têm a, a resistência altíssima, então assim... O tradicionalismo do mercado imobiliário, a mentalidade dos empresários e dos empreendedores que acham que vão continuar fazendo a mesma coisa ao longo do o tempo. O resto da vida, né? Putz, cara, eu acho tem que tem que mudar. E, e a pandemia ajudou a mudar isso. Eu acho que agora o mercado tende a evoluir de uma maneira mais rápida e mais consistente depois que os empresários viram que tinham que evoluir, que tinham que inovar. Né? Hoje tem aí a questão da... Quais são as novidades do mercado imobiliário? Pô, tem to tokenização, tem metaverso, que está bombando os dois, essas duas novidades aí no mercado imobiliário, então, mas não é todo mundo que aceita. Tem gente que não. Eu não quero nem ouvir falar disso. E já tem gente que já está. Voando, eu, no, no, eu, dois eu acho que esses aí. caras, num curto espaço de tempo, vão não, não farão mais parte desse mercado. É serão verdade. engolidos. Total. Ou comprados ou isso. deixarão de existir. Isso ou naturalmente. Comprados, acabar... talvez vão quebrar. Exatamente, vão deixar de existir e vão baixar as portas mesmo. Verdade. Não dá para ignorar o digital, né? Eu digo que a pandemia, ela, de certa forma, ela foi inclusiva, digitalmente falando. Foi. Se tem um aspecto positivo dessa pandemia, foi essa, essa herança positiva de digitalização para muitos negócios. Não só, no, não só no mercado imobiliário. Sim. E no mercado imobiliário a gente observa também que tem aqueles influencers né, imobiliários. Tem Sim. muito corretor que depois de corretor se tornou influencer. Na Alphaville mesmo tem vários. Tem vários. Que os caras fazem uso do meio digital para conseguir angariar clientes. Como é que você vê isso? Eu vejo isso... É maravilhado. Eu adoro isso daí. Tudo que é novidade. Putz, se tem... Esses influenciadores, amigo, é porque, porque tem demanda. Perfeitamente. As pessoas querem. Não é só as pessoas que podem comprar a casa de 10, 20, 30 milhões lá de, de Alphaville, mas as pessoas querem ter pelo menos a, a experiência de entrar na casa, de entrar naquela mansão, de ver aquela vez, subir naquele prédio da Vila Nova Conceição, a independente melhor Independente de ter recurso ou não. Independente, porque as pessoas querem. Você sabe que hoje em dia muitas empresas estão vendendo não é o produto mais, é o que? É a experiência. a experiência, perfeito. Então, as pessoas não podem hoje, mas podem poder amanhã. Então, assim, se tem é porque as pessoas, os consumidores, querem consumir, querem ver. Querem ver... Eu, eu, um dia, deixa eu ver agora um vídeo. E não só mega mansões e mega apartamentos. Sim. Mas quer ver hotéis inovadores no mundo inteiro. Você quer ver apartamentos compactos aqui de 20, 30 metros que cabe uma suíte, que cabe como uma... é que que o cara fica... conseguiu fazer mais, fica em 30 maravilhoso o né? um é. apartamento que você fica de queixo caída olhando. Então, quem, quem é que faz esse, esse tipo de vídeo? São os corretores ou os incorporadores? Sim. E isso tem demanda por isso que as pessoas assim. Porque querem ver. <risos> Ô, João e me conta essa história desse desse reality dessa casa. <risos> Primeiro assim, de onde saiu essa ideia? Cara. E como é que vai desenrolar todo esse negócio aí? O, o, o João e o e o time dele isso. estão é, é, Vou dizer empreendendo, porque não deixa de ser um empreendimento. É um Verdade. empreendimento. É, porque é outro projeto, é outra empresa dentro do de um empreendimento. Exatamente. Estão empreendendo com o reality de uma casa em construção em Alphaville. Eu não vou dar spoiler aqui, deixa ele contar essa história. <risos> Rapaz, se eu te contar como é que nasceu isso, vocês não acreditam. Né? Eu acho que corra de Deus, eu sou muito... As melhores Acredito coisas nascem desse. de forma inusitada. É, eu tenho uns sócios, que é o pessoal da Minha Casa Financiada, que um é, fica em Recife, outro no Rio de Janeiro, que é o Vinícius e o Diego. E tem um parceiro, amigo, e que agora é sócio também, que é o João Angeli, aqui de São Paulo, que tem é uma produtora de vídeo e trabalha muito com tecnologia na questão da tokenização imobiliária. Sim. Então eu estava conversando com, com o Vinícius aqui, ele estava em São Paulo e tal, e o, o João mora aqui. Eu disse, cara, bora almoçar com, com o João. Pra gente conversar da tokenização dos nossos projetos, tal, tal, tal. Bora. O almoço era para tokenização. Tinha nada a ver com... Falamos um pouco de tokenização, mas foi, vai, vai ali, vem acolá. E, Pô, e por que a gente não faz um reality da casa, não sei o quê? Ah, foi indo, foi indo, foi indo. Nós já gravamos uma parte do, desse reality. O nome do reality... Não sei se pode divulgar. O que você quiser, cara. A o nome casa do é reality sua. é The, The Real Estate Brasil, Tá? É, nós vamos, é, o que você disse, as pessoas querem ver e querem consumir coisas que às vezes eles nunca tiveram acesso. Uma mansão de 50 milhões, de 30 milhões, uma casa legal, um apartamento transado. Então, acho que eu nunca vi, pode até ser que tenha. Nós vamos mostrar uma incorporação e uma construção de uma casa de altíssimo padrão que fica lá no condomínio aqui. Gênesis 2, que é onde o Neymar tem casa, onde o Luan Santana tem casa, aqui em Alphaville. Desde a compra do terreno, que a gente conseguiu comprar o terreno em Alphaville com desconto e parcelado, que o meu sócio disse que era impossível. Eu disse, cara, não existe possível não. Vai lá, põe tantos milhões e em cinco vezes e nós fechamos em quatro vezes o valor que eu tinha feito da oportunidade. A é. É. Pois é, então, desde a da compra do terreno ao projeto da casa, a construção da casa até a venda da casa e qual foi o resultado disso. E nós, inclusive, já tokenizamos essa casa para dar acesso às pessoas que querem entrar junto com a gente e comprar tokens de R$ 500,00 para a questão da democratização. O meu grande propósito e sonho é democratizar o acesso ao mercado imobiliário para todos os brasileiros. Então, esse reality vem para mostrar da, da compra da terra a entrega da chave com a casa pronta, decorada e vendida. Seria algo numa linha, tokenização que você fala, seria algo numa linha de, de multipropriedade? Não, pois não, não. A, toque, a tokenização é a questão da, da blockchain, tá. você fazer contratos inteligentes e você... tem Como se fosse... É, não é, mais a, a multipropriedade ela vende frações Sim, de uma casa. Perfeito. Pronto, nesse caso a gente vendeu, só que muito mais a multipropriedade. Ela tem o um, um limite hoje, normalmente, de 52 frações, que são as 52 semanas do ano. A pessoa Exato. pode e, comprar e uma a você fração e uso do e, bem Se você usa aquilo ali. É. Então, a multipropriedade é isso. Você compra uma semana ou duas, isso é 90% do mercado, tem, tem outras maneiras, e você usa ou aluga essa uma ou essas duas semanas. Tá? tá. Então, a tokenização, por exemplo, nós fizemos lá na, aqui na casa. Que é a Casa Verno, que a gente chama, nós fizemos 14 mil tokens. Para dar cada token 50 reais, para dar 7 milhões. Para quem entrou no token, a casa, a gente pretende vender por 9. Para quem entrou, ganhar uma, é uma lucratividade aí de ter comprado junto com a gente esse imóvel na planta. Perto de 30%, quase. É, 20 e poucos por cento é o que a gente porcento. imagina. Então, assim, como é que vai ser o reality? Nós vamos. Já, já, já selecionamos vários mas acho que talvez ainda as pessoas que quiserem participar ainda podem nós selecionamos quatro grupos tem um site algum lugar para as pessoas acessarem quem queira participar tem ainda? eu vou te mandar e tá. tu divulga aqui no, no, no sim no, no sim embaixo que a gente coloca do, a gente vai colocar aqui embaixo do vídeo então pessoal coloca isso embaixo do vídeo depois tá bom é, corretores que é quem vende o imóvel arquitetos construtores e incorporadores nós vamos selecionar várias pessoas de cada um desses quatro, grupos, desses quatro grupos, e vão guerrear entre si. Guerrear não, é muito, é muito forte, né? Concorrer... Vão competir. Vão competir entre porta. si para quem fizer o um melhor projeto ou um o melhor trabalho virar sócio do da casa junto com a gente. Da casa. Mas desses quatro grupos de pessoas, sai hum. um de cada grupo sai ou sai um, um só? Não, sai um de cada. Um de cada e grupo. O corretor não vai concorrer com o arquiteto. É, então é, era o corretor essa a O corretor que vai ganhar é o que vai vender a casa. Sim. Isso aí já é certo. O arquiteto é o que der a melhor ajuda lá no projeto, que tris, trouxer as ideias mais inovadoras, as ideias que a gente possa colocar em prática lá na casa. De repente, inovadora, funcional, econômica, isso, moderna isso, e por isso. aí vai. Exatamente. Tem os Construtor critérios. que der as melhores ideias de construção para a gente fazer a casa no mais rápido período de tempo, com menor custo. E quem era outro? E o incorporador que traga ideias de novos projetos, de novos produtos, de novos empreendimentos futuros, porque isso já está definido. E aí essa ideia saiu lá do almoço, que não era para isso. Essa ideia, exatamente. Nós fomos para comer filé com mesmo um camarão. <risos> então você vê, né? Assim, você junta três empreendedores que não, não tem muita conversa. É Disrupção total. Não tem limite. Que não quer tem inovar. Limite. Pô, por que a gente não faz isso? Por que porque sim? Por que não? Por que? Cara, eu acho que pode dar certo. Bora fazer. Vamos fazer. A gente já produziu o primeiro vídeo, cara. Para quem a gente mostra, a, peço, a gente tem que segurar o queixo da pessoa, porque cai o queixo. Que legal. Do nível da produção. Então, a gente está negociando com os maiores streamers do mundo, e todo mundo sabe quais são, com TV aberta, TV fechada. E isso não é certeza dar certo ou não, mas que nós vamos para o YouTube e para o Instagram, com tudo, porque todo mundo que é sócio do projeto é muito bom de marketing também. Nós vamos botar muita grana, tempo, para a série ser sucesso total, porque eu fiz muito negócio nos Estados Unidos e lá tem muita série voltada para o mercado imobiliário. Até, até tem, aqui, tem Os Irmãos vários, a obra, tem os irmão da Os Irmãos da hora o Irmãos de Beverly é. Hills, tem vários lá. Mas aqui tem pouco ou, ou nenhum. Tem a inspiração desses programas, João? Assim, um pouco. Né? É totalmente diferente, mas pô, a gente viu que lá bomba. Cara, tudo que tem lá que está bombando, se trouxer para o Brasil... E a, se e não bomba ainda, vai bombar. E tropicalizar, porque a América é América, Brasil é Brasil. Tem não que adianta dar essa só adaptada. copiar e cola e vamos fazer igual. Não vai rolar. Não, não rola. Você tem que tropicalizar, né? adaptar e psh, meter brasa, cara. É... Então esses caras vão entrar, vão competir de é. uma certa forma... E os vencedores já do projeto. Agora em fevereiro já, tem, já tem as primeiras disputas já das pessoas. Já para ir eliminando. Vai ser tipo. Começando o BBB ontem, né? Sim. Vai, nós, vamos, nós vamos eliminando episódio a episódio algumas pessoas de cada, de cada uma dessas quatro áreas. Não vai se eliminar todo mundo. Então vai eliminando, vai tendo a história, vai ter as, as intrigas, as confusões, e... as desavenças, como Se como não todo tiver, real... não é reality. Verdade. Uma vez eu estava conversando com um cara, não vou dizer quem é, mas é um dos caras. É. cabeça desses reality shows aí que, que a gente tem hoje no Brasil. Ele estava me dizendo uma coisa, ele falou assim, Sullivan, dois critérios simples de reality show. Hum. Tem o cara que se dá hum. bem e tem o cara que se fode. Se não tiver isso, não <risos> tem público. É verdade. Aí você tem que ter essas se duas coisas. Se for tudo coisas, dando é. certo, tudo maravilha, o cara não tem dez audiência. minutos, um abraço. Não tem audiência. É verdade. verdade. Então, a princípio, isso vai pro YouTube. No mínimo, YouTube e Instagram. Com certeza, pelo menos uma TV, ou aberta ou fechada, nós... Devemos fechar, nós já estamos em pré-contrato com uma gigante aí do, da TV brasileira, não pode divulgar ainda, claro. E os, os dois maiores streams do mundo estão na, na nossa agenda também. Aí vamos ver o que é que sai. Então no pare, então vocês aí fiquem atentos que vai ter um reality show. Acho que até, uma casa meio que... Do, até esse ano esse ano com certeza vai para o ar. Legal, legal, muito bom. João, sucesso nesse projeto aí, cara. Obrigado. Tenha certeza que eu vou assistir. Vai ser massa, Vou ficar viu? curioso para ver o que, é que vai acontecer <risos> aí. Vai ser on, vão ser 11 episódios, então, assim, bem bacana. Já está todo, todo escrito. Já Quanto tá tempo todo... duração cada episódio Acho assim? 45, 50 minutos. É, então tem é uma que coisa, ser. Vai, ser, vai ser uma coisa pocket, não é aquilo que se arrasta. Ah, se não fica tempo, muito se o cristão, não fica também muito é cansativa. É cansativo. verdade. Legal, tem que tornar algo mais dinâmico. E hoje já, tamo, em dia. já estamos também com segunda, terceira temporada, já mais ou menos, já encaminhado também de outros terrenos e outras casas, porque a gente quer. Esse é o primeiro. tá Mas não o único. Então a gente quer as outras temporadas. De repente em placa um por ano, São né? São Paulo, aqui no interior, na Serra, Santa Catarina, Sul, Nordeste, nós vamos para onde as pessoas querem ver esse tipo de casa. Tá. E você, com empreendimento, Lá em Fortaleza e também com, em Fortaleza, não, mas no Ceará, vamos dizer assim, você não está só em Fortaleza, Sim. e empreendimentos em Santa Catarina também. Cara, por que essa, essa <risos> diferença? O que Santa Catarina e o que ali no Ceará? Por, por que essa diferença? Cara, as coisas vão acontecendo, é o que eu digo. Deus vai mandando, a gente vai escolhendo o melhor, pede o direcionamento dele. Putz, cara, chegou... Eu, eu vim para São Paulo ano passado por conta do nosso projeto aqui de Santa Catarina. De governador Celso Ramos, tá. tá, que são 140 apartamentos, pé na areia, fica de... Como o governador Celso Ramos é do lado de Floripa, e Floripa é uma ilha, então assim, lá, a cidade bem espalhada, ele fica de frente para a Jureira Internacional de 10 a 12 minutos de jet ou de barco, é lindo o terreno. Tá, você está do tá. outro lado da ilha, de Isso, certa forma, né? Exatamente, então a gente deve lançar esse projeto agora esse semestre, estamos terminando as aprovações, então, putz... De Fortaleza, que eu tenho que ir todo mês para Floripa ou Balneário, que o terreno fica justamente entre Floripa e Balneário, dava sete horas de voo. Então, é a, cara. É a viagem. Então a família reclamava que eu viajava muito e tal, e tal. Para viajar menos, vamos para São Paulo. Aí só que logo depois que eu vim para São Paulo, a gente fechou a sociedade no projeto de Jericoacoara, que é do lado lá de Fortaleza. Inclusive, já lançamos o um projeto aí no final do ano e tudo, sucesso de vendas, aí já iniciamos obras, lá são 475 lotes. É o primeiro bairro privativo de Gijoca, de Jericoacoara, que fica ao lado de Jeri. Então, assim acabou que a gente ficou Tudo em São Paulo, 50 minutos de Balneário de Floripa, 3 horas de Fortaleza ou de Jeri, porque tem voo para Jeri diário da Latam, Latam, Gol e Azul, de São Paulo. Fora os voos de Brasília, fora o voo de BH e tudo mais. Você está usando São Paulo como hub. É o é. É, é um empreendedor, cara. Não tem para. Não tem, não tem, A gente está com o projeto aqui em, em, em, no Alphaville, da casa. Vamos é. lançar um projeto pertinho de Campinas também. Esse mês mexe também. Um loteamento fechado também de frente para uma represa, a Represa do Broa, com os sócios locais lá também. Então, lá são acho que 150 e poucos lotes. Ô, João, me diz então, é uma isso. coisa. Qual é o segredo cara, para o empreendedor que está nos assistindo aqui para conseguir tocar um negócio desse porte, porque quando a gente fala em empreendimento, cento, mais de 140 apartamentos, tem um valor considerável financeiramente é, VG, falando de investimento. É, o VGV lá vai dar 250 milhões só desse projeto de Santa en, Catarina. Então, não estamos falando de pouca grana, né? Você precisa ter muita responsabilidade, muito... É, não só nas escolhas de sócios e de locais, de tudo que você está fazendo. Verdade. Cara, qual é o grande segredo para conseguir tocar isso à distância dessa forma? Cara assim um acho que não tem um, um grande segredo apenas né para mim é time eu a, meu meu apelido no mercado imobiliário é o tubarão do mercado imobiliário então essa monte o seu time de tubarões sim nós temos um hoje inclusive tem reunião hoje com o pessoal de Santa Catarina com os arquitetos e tudo mais é time top pessoas melhores do que você no que você não é bom eu sou bom em muita coisa mas sou ruim em muitas perfeito ninguém é bom em tudo cara eu costumo dizer que eu trocaria tudo o que eu sou ruim pelo que eu sou bom. Porque com certeza eu sou muito mais ruim em um monte de coisa. Verdade. Então essa troca seria então, você valiosa é para mim. você é bom em marketing, ou você Exato. é bom em venda, ou você é bom em financeiro, ou você é bom em... Eu não sou construtor, eu não sou engenheiro, eu sou administrador de empresa por formação. Então todo só primeiro princípio que eu levo para a minha vida e para os meus projetos, meus empreendimentos, e que recomendo a todo mundo. é Um, ou você investe onde você conhece com uma palma da mão, e o que é que eu conheço com uma palma da mão? Ceará, porque sou de lá, Fortaleza, Geria, ali tudo. Conheço com uma palma da mão. Ou, ou e também, sócio local. Você tem que ter um sócio local para tocar o um negócio. Que não deixa de ser time, né? É time, total. O time é de sócios, sócios, investidores. Às vezes, o permutante do terreno é time, porque entra no risco do negócio. Os colaboradores e os parceiros. Então, é muita gente. Então... Engenharia está um pouco mais fácil, porque a gente é de lá, conhece, os lá. o sócio também conhece lá. Foi menos problemático. Mas, por exemplo, governador Celso Ramos, eu sou cearense. Eu não conheço ninguém na prefeitura de Celso Ramos, eu não conheço ninguém em Santa Catarina, eu não conheço. Mas o é meu sócio nasceu lá. Tem projeto sulista, lá há 10 anos. E o sulista, ele tem um certo preconceito só com o nordestino. Se, eu né, podia cara? ter ido lá só. Podia. Podia. Meu projeto estava no fundo da gaveta sem ter sido nem analisado a primeira vez. Mas ia demorar muito mais tempo. Pelo amor de Deus. Sem dúvida. Talvez cinco anos para aprovar, enquanto eu vou aprovar em um ano e meio com um sócio local. Por quê? Porque conhece todo mundo. É o que eu digo, às vezes a escolha de um sócio ou você ter um sócio não é nem por uma questão de capital, é uma questão estratégica. Total. É uma questão estratégica dependendo do mercado e de onde você me, vai atuar. Você mitiga riscos. Pô. Mitiga risco em curta caminho. Ah. É. Com certeza. Com toda certeza. O mercado imobiliário já é problemático, burocrático, porque você, defende, você depende de prefeitura, você depende de cartório, você depende de órgão ambiental, que nesse país, infelizmente, é, é terrível. Então, você, você depende de três esferas aí que você não está não no, no seu poder. Então, o que está no nosso poder, a gente tem que ser muito bom. Então, a gente pode dizer que no mercado imobiliário nacional hoje, esses são os três principais vilões? Com certeza. É Bora... o que mais atrapalha? Eu escuto é falar de os construtores reclama... que o ambiental é... é o pior de todos. É o pior de todos. Por exemplo, lá... E assim, não sei se eu noto notou... Quase todos os nossos projetos são frente mar ou frente água. É, essa era a próxima coisa que eu ia te perguntar. Por quê? Porque vem cinco vezes mais rápido. Tá. Mas também, por exemplo, no projeto de Celso Ramos. É pé na areia, pé na areia mesmo isso. Abre o portão, tá na Abre areia. o portão, tá dentro do mar. Aí eu digo, rapaz, a melhor coisa desse projeto nosso de governador Celso Ramos, sabe o que é, galera? Não, o que é? Penareia. E a pior coisa desse nosso projeto de Celso penaria. Ramos é Penareia para aprovar. <risos> Mas nós estamos... Assim, a gente poderia ser mais ambicioso e fazer um projeto até maior lá. Mas como tem a, a faixa da Marinha, que está comendo aí quase 30% do nosso terreno, o terreno lá tem 10 mil metros, nós estamos perdendo 3 mil para a Marinha, que eu poderia construir, mas ia demorar mais dois anos. Como eu tenho investidor lá, eu disse, não, tira, vamos fazer o feijão com arroz. Dá para a Marinha, fazendo feijão com arroz, meses. Fazendo feijão com arroz, já dá problema, então bora fazer, já tá bom para caramba, tá todo mundo ganhando muito, não vamos ser gananciosos, vamos ser apenas ambiciosos. Perfeito. Ô, João, nessa tua trajetória como empreendedor, quais foram os tropeços do João para contar assim... O João tropeçou muito ou não? Tropecei, cara. Quem empreende... Quem empreende tropeça, né, cara? Eu só, conhe... tropeça, eu né, só cara? conheço algumas pessoas que... Pega o código aí. Quem nunca tropeçou, quem nunca errou e quem nunca teve prejuízo? Você sabe quem é? quem é essa pessoa? Não. Quem nunca fez nada. Quem nunca fez nada. Perfeito. Errou, porque nunca fez nada. Isso aí já é um erro. Então, assim, quem é empreendedor, quem é empresário... Ser empreendedor e ser empresário é tomar decisões. E, e, cara, e, e decisões precedem tomar risco também então cara assim se você vai se você só for quando tiver 100% de certeza risco zero eu digo logo risco zero não existe risco zero existe. Acordou, tá é, correndo risco. Pronto. A, é. Como é risco zero? É só morrer, amigo. Morra, que você acabou o risco. Você não não mais se isso. foi pro céu, foi pro inferno. Eu nem acabou. sei se dá para afirmar isso, hein, João. Não morri <risos> ainda, não sei se não tem risco do lado de lá. É verdade. Mas também não tô afim de descobrir. Verdade. <risos> Quem quer pagar o preço para <risos> risco? Exato. Você quer risco Exato. zero? Quer não, que você vai ter que morrer. Exato. Então tô fora, não quero saber disso. <risos> então eu digo assim, cara, eu empreendi, eu, eu não nasci incorporador, eu não nasci investidor, não nasci tubarão, nasci sardinha. Tá, eu, a gente herdou uma imobiliária local lá, que a gente fez bombar, fez crescer, graças a Deus. Graças a muito trabalho, ao é nosso time Sim. local lá. Posso te falar aí um dos meus primeiros erros. Qual foi um dos meus erros? Foi fazer a cor da minha cabeça sem ter o time certo. Lá no começo, das primeiras casas, há vários e vários anos, lá do lado de Fortaleza, no Eusébio. A gente ainda tem um terreno lá ainda hoje, pra... terminando algumas casas, mas das primeiras casas... Era, podendo ser humilde, fazer duas, né? Ou uma, eu fui logo fazer seis. Ah, seis dava para fazer, eu tinha grana e tal, eu vou fazer. Como é que eu, eu não sou construtor? Como é que eu contratei o construtor? No tempo ainda tinha jornal, classificado, fui no classificado, olhei. Quantos anos você tinha? Eu devia ter, sei lá, 25, 30, é, anos, 30 eu, anos. Ó, eu, eu, eu não quis arriscar antes, mas eu tinha certeza que era 25, 30. O empreendedor de 25, 30 ele se permite, na ma... claro que não são todos, não dá para generalizar, mas a sua maioria se permite tomar um risco verdade. que o cara depois dos 35, 40 não, não toma, toma mais. É verdade. A maturidade é algo também que para o empreendedor acaba fazendo muita diferença Sim, depois. Sim, com certeza. Dito isso, você leva isso em consideração na hora de escolher um sócio local? Como é que você levo, observa eu isso? Eu levo, o cara tem que ter pelo menos track record de vários e vários projetos no local. Primeira coisa. É o que eu falo. O cara está gato escaldado. Como eu sou investidor também, eu entro como investidor dos projetos e também trago, sou eu que trago os investidores das minhas mentorias, dos meus cursos e tudo mais, eu digo assim, eu não posso colocar meu investidor para ser test drive. Perfeito. Não posso. Tá? É, posso até trazer, dizendo, aqui é test drive. Eu nunca fiz projeto aqui. Quer entrar? O risco é maior. É só deixar as, preto no branco, as, as regras claras e combinado tudo mais. No Mas eu, normalmente eu não trago. Tá certo? Então... Nessas casas aí, cara, eu, eu levei pancada de todo lado. O, o, o cara que eu contratei atrasou a obra, o me, roubou, o me roubou, abandonou a obra, foi embora. Aí eu contratei outro, terminei. Ah, o nível das caras não ficou legal, da manutenção até hoje. Mas, cara, o, pre... o que foi isso? O preço do aprendizado. Cara. Preço do aprendizado. Eu, eu nunca ia ter feito, depois já fiz mais disso. Sei lá quantas casas lá, agora já estamos só em condomínio de casas e tudo mais. Foi o preço do aprendizado, infelizmente. Eu não me arrependo de jeito nenhum. Tomei pancada da prefeitura porque é... fiz sem licença. O cara, quando é novo, e meio, às vezes até meio inconsequente, ele, se permite, ele vai ele e se acabou, permite. seja o que Deus quiser. Exato. Então, cara, eu prefiro ir, errar e aprender depois acertar do que não fazer nada comigo. Mas eu, eu vou te falar, João, eu não acho isso de tudo errado. Se eu parar para pensar na minha vida de empreendedor, as coisas que eu mais tomei risco e tomei na cabeça foi entre 25 e 30 anos. É verdade. Também. Mas eu acho que de um certo ponto, é claro, quando você coloca todo... Se você faz algo coloca todo o teu patrimônio em risco, é, não, é, é, é, isso é loucura. É loucura isso verdade. não é tomar risco, isso é loucura, é insanidade. É loucura, verdade. Mas você correr um risco acima da média numa idade dessa, perfeito, é válido, é, você tem tempo. É, Caso aconteça. Para recuperar, se der problema. Exatamente, né? mas a maturidade faz correr risco com muito mais é, pé no chão, com muito mais certeza. Ou Sim. A, a probabilidade de você ter algo que te quebra é infinitamente menor. É quando você tem uma certa maturidade. Pelo menos é isso que eu vejo nos grupos de mentoria, com certos empreendedores. Sim. E a gente conversa e discute muito sobre isso. Essa mentalidade mais madura do empreendedor. É verdade. Porque quando a gente olha para essa mentalidade madura somada à cultura que a gente vive, o brasileiro ele é um cara extremamente criativo. Total. Ele é disruptivo, é um cara destemido. Eu acho o brasileiro extremamente destemido ah, para empreender. Para quem empreende no Brasil, eu digo sempre, empreende no, Bra no Estados Unidos, na Nicarágua, no Japão, em qualquer lugar. Na Nicarágua eu tenho minhas dúvidas. <risos> na Nicarágua, na Venezuela, eu tenho é, minhas mas, é, dúvidas. É, é, mas, cara, o é, é. um brasileiro ainda é capaz de chegar lá e ser disruptivo, é, de uma certa forma. É mais ou menos aquela analogia que a gente faz. O cara que dirige em São Paulo, dirige em qualquer lugar do mundo. É, é a mesma é. coisa do empreendedor que empreende mas no Brasil. Mas aqui a galera dirige bem, viu? Lá no Ceará, eu sou de lá, o pessoal é, dirige verdade. mal pra caramba, é pelo amor de Deus. É. mas é, é, a que é a teoria do caos, né? O caos gera a ordem e a ordem gera o caos. São Paulo é tão caótico que gerou a ordem. É e verdade. a ordem gerou se não bons é, motoristas. Se né? não era é insuportável. As pessoas Exato. Se pessoas já mal, pelo amor de Deus. Tá, não a gente tá perdido. O <risos> é. que, que você diria pra nossa audiência aqui, o cara como empreendedor? Você tocou numa coisa fundamental aí, time. Você ter gente boa do teu lado, isso é indispensável pra qualquer negócio. Não só na hora de, de você... É, ser incorporador de uma certa forma. Mas o que, que você acredita que hoje faz muita diferença na hora que a gente pensa em empreender algo, fora time? Cara, eu acho que você tem que ter, fora o time, você tem que ter o conhecimento certo e aplicar. Eu vejo muita gente fazendo curso, a gente dá mentoria, faz curso, faz mentoria, entra numa live, sai no outro e não aplica. É que tem cara que ele, ele sofre dessa obesidade mental. Exatamente. Né? O cara, o cara, eu, digo, eu, eu digo isso nos meus grupos, eu falo assim, cara, não adianta você ser um estudante profissional. Não faça do não largue o estudo, mas não faça do estudo uma profissão. Verdade. Senão você está perdido. Isso. Então a aplicação, você acredita que faz a diferença? É, o, o Tony Robbins é um dos meus gurus aí, que eu fiz alguns cursos com ele nos Estados Unidos, fiz três. E ele sempre fala: é o maior coach do mundo e o cara é multimilionário em dólar. Então eu gosto de seguir quem já fez, quem já é, e quem é multimilionário Alguma coisa que em dólar. Algumas coisas, que o cara está fazendo certo. É. Né? É. Então, tá. ele disse: conhecimento é poder? Não, conhecimento não é poder. Conhecimento aplicado é poder. é poder. Perfeito. Você pega o conhecimento, às vezes as pessoas vão para a palestra e querem pegar 30 coisas. Cara, pega uma, ou duas, ou três e aplica. O que pegar, aplica. Total. O que pegar, Um coloca livro. Em que você vai ler, Eu faço muito mastermind também, participo do mastermind do Pieiro, do, do próprio Paulo Vieira, que é meu sócio em vários projetos aí. E às vezes eles falam, cara, pega um livro, tu não vai gostar do livro todo. Se tu pegar um ou dois códigos ali, pronto, já pagou o livro, aplica. E um abraço. É, e vai para pou... o próximo. Muitas vezes poucos insights, mas os insights aplicados é o que fazem muita diferença. Verdade. Eu vejo que muitas vezes a diferença ela não está no conhecimento em si, e sim no que você fez com o conhecimento que você adquiriu. É isso. E tem muita gente que não tem, não tem essa aplicabilidade. Mas eu vejo isso também, quero ouvir o que você pensa, João. Ah. Isso parte muito da mentalidade do brasileiro também. O brasileiro ele tem, ele tem algumas, alguns paradigmas, querendo também meio que na contramão, principalmente, do mundo atual. Né? Um dos, um, um, uma das coisas que o brasileiro tem muito é para que eu ganhe, alguém tem que perder. Isso é né? péssimo. Não sei se você já, você já se deparou com pessoas assim ao longo da vida. Já, demais. Eu já encontrei muitos assim. E muitas vezes também, outra, outra coisa que eu percebo que é extremamente nocivo é, na mentalidade, muitas vezes, das pessoas hoje, é que existe uma receita de bolo para tudo. Ixi.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 Então, assim, cara, não, você tem que buscar. Ninguém me deu nada de graça na vida. Uma, essa, eu que sempre é, busquei. É, é legal isso que você falou do Google. Isso é uma das coisas que eu falo dos meus grupos. Eu falo, cara, não me faz pergunta que o Google responde. Verdade. Me faz pergunta que tem a ver diretamente com a minha expertise, com o que, eu, com o que eu vivi, com o que eu passei. E isso é, é o que acaba fazendo a diferença para o indivíduo. Não aquilo que você vai dar um Google lá e vai ter como resposta. Verdade. O que, que o João hoje mais leva para os grupos de mentoria dele, assim, como... Um know-how que você fala, cara, isso aqui faz a diferença para muitas pessoas. É o que eu te falei já aqui no início. Para mim. Tá. tá Não sou dono da verdade, mas eu. Perfeito. É, é o que funcionou para você. Eu tá? vivo a minha verdade. Sim. E, cara, eu digo sempre: pai, conhecimento está no Google. Se tu não sabe, pergunta para o teu filho, que ele vai te dizer. Exato, teu exato. Teu filho de 10 anos de idade, de 15, eu tenho o um Joãozinho de 10, a Duda de 13. O que eu não sei, eu pergunto, eles me respondem. Então, conhecimento é fundamental, é muito importante. Mas se você está aqui, você quer ir para o próximo nível, é, para mim, é mentalidade e networking. Um, mentalidade para... Quem, quem tem a mentalidade certa busca todo o conhecimento que precisa. Concorda? Quem tem a mentalidade certa faz o que precisa ser feito. Quem tem a mentalidade certa paga o preço. tá? Então, a mentalidade é, é o fazer acontecer. A minha frase de vida, que é o meu mantra de vida, é... A ação faz o campeão. Porque não adianta você ter doutorado, mestrado, você ter dezenas e dezenas é aí teórico, de, né? de teoria e tudo mais, e não aplicar, não fazer a diferença na vida das pessoas, não, não fazer o que precisa ser feito. Isso é questão de mentalidade. Muita gente mete o pau no, na inteligência emocional a inteligência emocional é o que faz você é ter a mentalidade certa. Sim. Você tem que malhar corpo e a mente, para ter uma mente saudável. É. E, assim, se você não chegou onde você está indo, talvez. Você tem a mentalidade certa ou, às vezes, falta conhecer as pessoas. Às vezes, uma pessoa, uma, te coloca no lugar. Ou, até, dar um... Um... ou até um nível acima, né? Tá, tá, uma. Não precisa ser 10 nem 20. Uma. Isso, isso é uma A questão do network e do conhecimento é uma coisa que o americano ele vê de uma forma diferente. Demais. Lá bra... é profissionalizado. Exatamente, é profissionalizado. O brasileiro, principalmente a questão do network, o brasileiro ele não vê como, de fato, ele é o network. Ele só quer o network free. João é o me que você pode me proporcionar. Não me é o que apresento, eu tenho proporcionar. João me apresenta o Paulo Vieira e disse, cara, tu, a torcida do Corinthians e do Palmeiras, não pede isso, pelo uhum. amor de Deus. O que é que tu tem para gerar para ele? Para começo te conversa. Não, o cara começa a gaguejar, eu disse, cara. Qual, tem, o, valo, tem qual o valor o net, que você agrega, né? Tem um network gratuito e é super válido, que às vezes a galera só quer esse, mas tem um network dos cursos de mentoria e de, dos masterminds, cara. Que é onde você vai ficar amigo do seu professor. Você fica baixo frente, porque você já virou cliente. Muito mais fácil de gerar conexão. É muito mais, mas o pessoal não quer pagar o preço, cara. Paciência. Aí não posso fazer nada. Eu invisto e invisto muito em Mindset e Network, que é o que me trouxe para onde eu estou hoje. É, eu... E, onde, e que vai me levar para onde eu vou, que eu nem sei ainda onde é. Mas eu sei que é... 10, 20, 50 X do que eu estou hoje. É, eu acredito que existem duas coisas. Aqui, compartilhando com você, que é a nossa audiência do jogo, tem duas coisas que transformam. É a educação e o empreendedorismo. Total. Né? A acordo. educação é o mesmo que você está chamando de conhecimento. Sim. E empreendedorismo sem network, cara, você não... não roda. Você pode colocar nessa lista educação, empreendedorismo e network com três coisas que, de fato, não só transformam vidas, mas transformam o mundo também. Verdade. Eu, pelo menos, acredito fortemente nisso. Se você pudesse deixar um recado aqui para a nossa audiência, o cara que quer empreender, já empreendeu ou vai empreender, <risos> que é, é o aprendizado do tubarão. Eita, rapaz, vamos lá. É um. Tenha o seu time de tubarões, como um bom tubarão que eu sou do mercado imobiliário. Monte o seu time com pessoas melhores do que você naquilo que você não é bom. Às vezes você é bom em marketing, não é bom em financeiro, nem é bom de administrativo, nem é bom daquilo, aquilo. Outro. Ponto um. E não tenta ser bom em tudo, não né? Tenta ser é. bom em tudo, que você vai, aí você não vai ser bom em nada. Você vai ser mediano em tudo. É. Dois, haja, porque tem poder quem age, parafraseando para, para meu amigo, meu sócio Paulo Vieira, tem poder quem age, a minha frase, a ação faz o campeão. E invista pesado em mindset, mentalidade, no nosso bom português, e networking, além do conhecimento também que, cara, você vai crescer muito mais rápido e vai chegar a locais que você nunca imaginou que poderia chegar na vida. Aí, Isso. dica de tubarão para vocês. Se você não curtiu o <risos> nosso vídeo ainda, curte agora, se inscreve no canal. Lembrando que todos os contatos do João estão aqui abaixo desse vídeo. Então, se você está nos assistindo no YouTube, os contatos estão abaixo do vídeo. E se você estiver nos, ver, nos ouvindo aí em alguma das plataformas de áudio, se inscreve lá no nosso canal no YouTube e acesse todas as redes sociais do João, que nós vamos Isso. deixar disponíveis aqui. João, muito obrigado pelo papo, cara. Foi sensacional recebê-lo aqui. E quando a, o reality da casa estiver rolando, vamos, quiser voltar aqui para dar alguns spoilers para nós, vamos, as sim. portas estão abertas. Vamos voltar com o maior prazer. Foi um prazer estar aqui e lhe conhecer, e conversando aí esse bate-papo tão descontraído e, e produtivo para as pessoas que estão nos assistindo. E será um, ser um prazer voltar, amigo. Tamo junto. Grande abraço a todos e a gente se vê no próximo podcast. Até lá.